Demorou, demorou, demorou Ó, cê veio até aqui chegar e me cumprimentar Só por cê sacar tá aqui, por cês dois aqui não vai dar Cê tá com o anel da caveira, cê vai colocar Só que em caveira esses dois aqui eu vim pra transformar hein? Porque que cês dois aqui nem são MC É o Nirvana na peita, Nirvana eu que vou atingir oh? Porque você cê sabe aqui que nós comandamos Não dá por vocês, cês cê são apoiar nas duas bandas Não tem nada a ver meu parça, cê não rima bem Você cita o Nirvana e morre igual o Kurt Cobain Então se liga aí meu mano até o pescoço Fala da caveira, cê tá bobo Por isso que agora demonstro ser monstro e talento de você tá osso Por isso que eu falo aí, moleque é assim no menininho Se é o Maurinho, eu prefiro o Maurinho ah, Mas falou de osso, eu abro os selos Porque o seu talento é mais seco que o vale de ossos secos Então entende, você vai perder Porque infelizmente seu freestyle não dá pra compreender Você até falou de mim, mas seu ataque é muito fraco Eu causo o seu fim, até porque amigo é rima nessa série Você falou de cano, eu carrego um hip hop na matéria Cê carrega o hip hop na matéria, só que é diferenciado Cê só manda mal, é matéria, mas eu que trago o freestyle diferenciado Com certeza meu freestyle aqui é, é fundamental ei, ei. Cê fala de osso que eu tô maduro Aqui tá a Billy Mandy. meu freestyle é puro Como pode? Aqui eu falo já pra tu Cês tão fendendo a rima ruim, vocês são só puro futuro. Não tem nada a ver meu parça você não é puro, você nem é água Então se liga que agora eu mando a fita Você vai perder o um vício secular Eu trago a teoria pra você entender O jeito que eu me expresso CRP, cê só tá no regresso Por isso que agora eu vou passando e pode parar Que eu vou te atropelar igualzinho Expresso lá Infelizmente amigo, o Mauri chega e te elimina Você ataca, só que já repete a rima Até falou que voodoo, não desmereça Pois eu acendo a vela e com saco sua cabeça Aterrei no verso, mas esses dois babaca aqui Infelizmente eu mando pra outro universo Realidade, infelizmente não manda Pois o meu freestyle é como de uma divindade Uou, barulho pra batalha rapaziada Vamos definir quem continua Barulho pra quem gostou da rima do Dois Gordos Uou! Killet Uou! Mauri